Você sabe o que é caviar, nunca vi nem comer, eu só ouço falar, você sabe o que é caviar. Fazer a escolha de um fornecedor dropship para seu negócio não é uma tarefa fácil. Afinal, essa decisão pode impactar ali nos seus processos operacionais e também impactar no seu consumidor final. Caso o seu fornecedor que você escolher não seja, não ser confiável, né? não seja de confiança, você terá que arcar com todas as consequências ali desse serviço não prestado para o seu cliente final, como eu acabei falando antes. De qualquer forma, não, não existe nenhuma garantia né? que o seu fornecedor vai te dar um golpe. Mas existem algumas dicas, algumas dicas importantes né? que podem te fazer evitar escolher esses fornecedores ali não comprometidos. Por isso, nesse episódio, eu quero te passar aqui seis dicas importantes para você aprender e escolher ali bons fornecedores comprometidos com seu e-commerce, comprometidos ali com seu dropshipping. Então vamos lá. A primeira dica é para você fazer pesquisas, para você fazer pesquisas relacionadas ao nicho que você quer trabalhar. É, quando a gente está tá aí é, tentando iniciar alguma coisa nova né mas o mais importante que a gente tem que fazer é pesquisar sobre esse assunto né mas hoje em dia a gente tem várias ferramentas bem fáceis de pesquisar é, ainda mais relacionadas a esse mercado é, como, como que você pode fazer esse tipo de pesquisa é, no próprio navegador do seu computador ali no Google né é, você pode pesquisar ali o seu nicho ali eu vou, vamos supor eu quero trabalhar com calçados é, dropship fornecedor dropships para calçado e assim eu vou ter várias opções ali é, como eu sempre falo aqui nos vídeos você tem que sempre é, estudar estudar sobre o assunto ali e depois aplicar então essa primeira dica ali é para você pesquisar ali o, sobre o seu nicho e a gente tem várias ferramentas tem o próprio navegador todo mundo tá com o navegador na palma da mão então a pesquisa é, fica mais fácil. Então sempre coloque ali fornecedor, dropshipping e o seu nicho no final. Assim você terá vários resultados ali e vai saber é, como iniciar. A dica número 2 é bem simples, todo mundo, todo mundo ali tem perfil em redes sociais. Eu quero que você busque informações ali em grupos de Facebook, ali, né? em grupos do, do próprio LinkedIn, em fóruns ali do, do, do Google, né? do navegador. Então você tem que pesquisar. Hoje em dia, ali no próprio Facebook, né? a gente tem é, grupo para modelo de veículo, é grupo para. tem de todos os, os assuntos ali então eu quero que você entre nesses, é, nesses grupos né e tente buscar o máximo de informações porque na maioria das vezes ali nesses grupos ali tem ferramentas que ninguém conhece mas está lá no grupo lá você pode usar como ferramenta para iniciar seu negócio então essa segunda dica é para você buscar informações ali em grupos no Facebook é, nos fóruns no Google ali em grupos também nessa na rede profissional né no LinkedIn e também em outros lugares que dá para você buscar, né, é, como se fosse um tráfego orgânico ali, em busca de informações totalmente grátis. Então essa foi a nossa segunda dica: busque informações em fóruns, em grupos, nas redes sociais. Agora que você já pesquisou sobre o assunto, né? Se você, agora que você já pesquisou naquela primeira dica, você já buscou das, ah, sobre as informações essenciais ali nos grupos que eu acabei de falar. É hora de você prestar atenção também nessa terceira dica nos processos logísticos ali, né? Nos processos relacionados ali a logística e transporte. Você tem que saber, né? É, quando se trata de pesquisa de fornecedor, você tem que saber ali, é quais são os métodos de entrega desse fornecedor. Você tem que saber tudo certinho ali, porque você é uma ponte, né? Entre o seu fornecedor e o seu cliente final. Então, quanto mais rápido o seu produto chegar ali no, no seu cliente, mais, mais satisfação né? o seu cliente vai te passar e assim você conseguir, é, vai, vai conseguir né, escalar ali seu dropship. Então essa terceira dica é para você ficar de olho ali nos processos logísticos do seu fornecedor que você escolher. Verifica ali quais são as transportadoras, é, se, é o, se é o Correio que é do governo, né? quais são os prazos de entrega, né? Então sempre fique de olho, sempre, sempre tente ali, né, é, oferecer uma melhor qualidade de logística e transporte para seu consumidor final. Então essa foi a nossa terceira dica. Fique de olho ali nos processos logísticos. Agora que você já fez a pesquisa ali, já buscou informações sobre o seu fornecedor, sobre ferramentas ali, igual eu falei na segunda dica, sobre o seu fornecedor, sobre ferramentas para você usar. Agora que você já tem esse fornecedor ali, né, é, na palma da sua mão, ou simplesmente você tem uma lista ali dos seus fornecedores e conhece os processos logísticos, é hora de você entrar em contato com esses fornecedores ali para ver o que me, o, o, o que mais encaixa ali, né, no seu nicho, o que mais encaixa ali é, no seu dropship o que mais encaixa ali no seu e-commerce? E fazendo isso, daí é, você consegue ver, né? Se esse fornecedor vai te passar confiança ou se, ou se será só apenas um golpe, né? É, então, eu quero te passar algumas perguntas que você deve fazer é, para esses fornecedores. Você deve perguntar ali sobre, os, sobre a logística, né? Sobre a operação ali. Da, da desse fornecedor, pergunta sobre preço, planos, embalagens, tempo de envio. Se o seu fornecedor saber responder todas essas perguntas, obviamente ele será, né, será um fornecedor de confiança porque fornecedores que dão um golpe, né? Obviamente não saberá responder essas perguntas, né? Sobre a operação, sobre essas coisas que eu acabei de falar. A quarta dica é entre em contato com seu fornecedor e faça essas perguntas. Vai lá, não tenha vergonha de perguntar, manda e-mail, liga no próprio WhatsApp ali. É, dos fornecedores, né, e faça essas perguntas e co sempre coloque ali é, na ponta do lápis ali quais foram os fornecedores, né, que conseguiram responder essas perguntas com mais clareza, com mais credibilidade. Então essa foi a nossa quarta dica. Agora que você já fez a pesquisa, já buscou, já buscou ali por informações ali, né, é, você já conhece os processos logísticos do seu fornecedor, você já entrou em contato ali com seu fornecedor, né, tem aquela por causa daquela questão da credibilidade ali, da confiança, é hora de você solicitar a amostra ali dos produtos desse fornecedor. Porque não adianta o fornecedor ser confiável e os produtos não prestar. Então eu quero que você entre em contato ali com esse fornecedor que você escolheu da sua lista e peça ali, né? Pede, faça faz um pedido ali, né? É, e manda um e-mail um ali com muita formalidade ali, pedindo uma amostra dos produtos ali, para você testar a qualidade desses produtos, né? Como eu sempre falo ali, quando você gera mais qualidade pro seu cliente ali, Ali, seu negócio vai crescer ali é, vai escalar com o passar do tempo né então entre em contato é, com esse fornecedor da sua lista o campeão da sua lista ali e peça e peça né peça né é, amostra desses produtos para você verificar a qualidade para você verificar ali a qualidade e gerar ali mais credibilidade também ali para o seu cliente. Então, essa foi a nossa quinta dica. Sempre peça a amostra dos produtos e sempre verifique ali a qualidade dos produtos dos seus fornecedores. Na minha sexta e quinta última dica, eu quero que você confira as taxas ali que esse fornecedor vai cobrar de você, né? Na maioria das vezes, vamos falar em fornecedores nacionais, eles são especializados nessa área de dropshipping. Então eles têm ali uma plataforma, né? Eles têm um próprio sisteminha ali, um, como se fosse um sistema de gestão. Então eles vão cobrar de você ali uma taxa mensal ou taxa por, por produto, né? É para você para você assinar com eles ali, para você ter a sua operação ali é, de dropship com eles. Então, então você tem que analisar, colocar ali tudo certinho para ver qual fornecedor, né, é que tem uma taxa melhor ali tem fornecedor que cobra taxa de embalagem, né? Tem fornecedor que cobra a taxa de. Você tem que colocar um saldo lá no, na plataforma deles, lá para poder ter acesso a esses produtos que, vai, que serão enviados a, ao seu cliente, né? Tem várias formas de, de taxas que, que esses, é, essas empresas, né? Vamos colocar essas empresas de dropship, e cobram ali dos seus, dos seus clientes. Então você tem que analisar se realmente compensa, se esse fornecedor da sua lista, é, que você escolheu na pesquisa, na busca de informações, nos processos logísticos, ali né, é, ali no, no, na credibilidade na solicitação de amostras, na qualidade do produto, também tem essa questão das taxas, então você tem que ver ali, é, colocar ali no seu planejamento para ver se realmente essas taxas valem a pena, se não, você tem que partir para o próximo fornecedor, mas na maioria das vezes, eu vou até deixar de antemão aqui, fornecedores nacionais, é, eles cobram taxas sim porque eles usam sistemas de gestão que também são pagos né então, nada mais justo do que eles cobrar uma pequena taxa ali dos seus clientes para cobrir esse valor é, dessa plataforma então essas foram as nossas seis dicas importantes que eu quero que eu passei aqui para vocês é, na primeira dica eu falei sobre pesquisa para você pesquisar é, fornecedores na segunda dica eu falei para você buscar informações na internet em redes sociais na ali, em grupo grupos né é, em fóruns em é só pesquisar nas redes sociais tem vários grupos e vários é, fóruns com bastante informação grátis também a gente falou também sobre os processos logísticos do seu fornecedor é, que é extremamente importante né Como como que você vai entregar esse produto para o seu cliente na quarta dica eu falei aqui sobre para você ter aquela credibilidade aquela confiança ali no seu fornecedor né fazendo certas pesquisas ali é, certas perguntas né é, que a gente comentou aquela hora lá certas perguntas para ver a credibilidade ali. Se o seu fornecedor será confiante ou vai te dar um golpe. Na quinta dica, eu falei aqui para você solicitar amostras de, dos produtos, para a gente ver ali a qualidade do, seu, do produto que você vai oferecer para o seu cliente. Porque a qualidade e preço é, é, é excelente ali para quem está começando. Na sexta dica, eu falei sobre taxas, né? É o mais importante que essas plataformas, né, esses essas empresas, esses fornecedores, eles usam ali esse sisteminha ali, as plataformas ali, e nada mais uso do que eles cobrar, né, da gente ali que é cliente, é uma taxa mensal. É, tem fornecedor que cobra que, que cobra taxa por produto, né? Cobra taxa por embalagem. Tem fornecedor que faz, tem os planos é, mes, é, semestrais, é anuais também né tem o, a cada três meses que é trimestrais também então você tem que ver qual fornecedor que que mais que vai mais adequar ali ao seu negócio né? É, lembrando que tem vários fornecedores nacionais, então é só colocar, fazer aquela pesquisa e seguir essas dicas que eu passei, né, totalmente grátis, seguir uma por uma, fazer uma, uma pequena lista ali e entrar em contato ali, analisar as informações ali e ver o, o, o, qual fornecedor né, que mais se encaixa nesse, nesse tipo de negócio que você quer abrir, é, no seu nicho que você quer abrir.